Vou passear um pouquinho com vocês aqui pra vocês verem o que, que a gente já fez, tá? Ó, aqui houve a troca de cabine de nesse closet. tá vendo? A gente trocou por esse aqui de veludo, né? aqui, aqui, Aí aqui a Carla tá agora organizando a parte de ginástica, né, Carla? Tá aqui. que são os tops. Aqui, ó, a parte de ginástica tá aqui já nessa gaveta blusas e os tops vão entrar do lado. E aqui as calças, a ideia é colocar dentro dessa ilhazinha aqui, desse armário, tá? As blusas, as calças e todos os tops de ginástica. Tudo que é de ginástica fica aqui. Então, tudo que ela usa junto, vai ficar guardado junto. E aqui a Ana tá organizando a parte de ginástica do homem desse closet, né? Então, ela já tá aqui dobrando as coisas, tá? Com o gabarito, né? E ela tá usando esse gabarito que já fica marcado, tá? A gente do outro lado... Aqui... Tem cueca e samba canção Aí na parte de cima vão entrar as cuecas aqui Aqui temos a Rafa pensando aqui em soluções para os cordões Qual é a ideia aí, yes. Rafa? A gente vai colocar esses ganchinhos, ganchinhos aqui uhum. E botar os cordõezinhos que estão enrolando né? não tá bom, certo? Tem que pendurar, né? Tem que pendurar Carla, tô sabendo que você fez uma grande descoberta É, eu coloco o gabarito aqui ó, Pego a pilha toda oh. E levo Para oh. lixo Parabéns <risos> A gente vivendo e aprendendo né? A gente vai ter que sair para comer Porque acabaram as quentinhas